Começando aqui mais uma na massa aqui da Universidade Marketplaces. Hoje eu vou mostrar como relacionar anúncios do Mercado Livre com a Tray. Então vamos lá. Marketplaces, Mercado Livre, anúncios sem relacionar, ver anúncios, relacionar produto, regra de preço. Aqui eu uso preço fixo, estoque igual da loja, preencho todos os campos. E aí você usa de acordo com a tua configuração da tua loja, template padrão. Aqui embaixo nós temos duas opções, importar como novo produto, relacionar a um produto na loja. Então eu vou aqui relacionar um produto na loja. Escolho com qual produto que eu vou relacionar. Então, meu é esse aqui. Seleciono. E salvo. Pronto. Relacionado com sucesso. Até a próxima.